Sabe aquele ditado, panela velha é que faz comida boa? Olha, tem pessoas que levam muito a sério essa frase e não jogam fora suas panelas de jeito nenhum. Seja por segurança, economia ou até motivos emocionais, seu assunto é reforma, o seu Carlos dá o um jeito. Trabalhei sempre com caldeira na empresa que eu trabalhava e depois... Quando eu saí da empresa, eu queria fazer alguma coisa e surgiu a oportunidade de adquirir essa oficina que já estava em, em funcionamento e acabei adquirindo e estou aí até hoje fazendo trabalho aí para os clientes que me procuram, dando aquele assessoramento, informações, muitas vezes, que muitas vezes as pessoas compram uma, uma, uma panela aí no comércio e às vezes não recebem as instruções adequadas de como... Usar e quais os riscos se usar de maneira incorreta. Então, a gente muitas vezes é, orienta os clientes de como usar os procedimentos e faz os consertos que o pessoal precisa e procura a gente. Esse ano, o aposentado completa 70 anos. Os últimos 20 foram aqui, nessa oficina. E aqui se conserta de quase tudo um pouco panela, bula e chaleiras. Às vezes surge algumas outras coisas aí, às vezes o pessoal traz uma tesoura para afiar, uma inchada, já coloquei cabo, um achado. Enfim, aquilo que os clientes procuram a gente, que a gente consegue resolver, a gente faz para o pessoal. E o sentimento que acompanha estes utensílios ganha o reforço da segurança doméstica na hora de decidir Desentortar uma frigideira, por exemplo, ou trocar a válvula da panela de pressão. Conserta aqui, bate ali. Mas as panelas de casa também tem esse capricho? Às vezes vai, vai ficando para depois, né? E às vezes a mulher reclama que essa panela aí, não sei o que, é aquela história. Diz que na casa do ferreiro, o aí às vezes né? meio para depois. Por aqui e no que depender do seu Carlos, as panelas vão continuar ganhando mais tempo na cozinha. E o motivo é simples, mandar consertar fica bem mais em conta do que comprar uma nova. O preço varia muito, dependendo do modelo e das peças utilizadas. Não, tem panelas boas hoje sim, tem. só que a questão aí está no, no, no custo, né? no valor. Então tem panelas boas, tem ainda muito problema de conseguir peças para as panelas mais novas, porque às vezes no mercado o custo é alto, então o pessoal as panelas mais antigas têm é mais, é, é, é mais convencional, é mais homogêneo. Se não tem nenhuma marca, de outra funciona também, sabe? E a panela nova tem que ser aquele tipo de, de acessório que precisa.